Eu tô vendo nas ruas do Distrito Federal As pessoas estão virando o seu voto E a sua leitura sobre o que está acontecendo Elas estão percebendo que não dá mais Para a gente deixar o país ir para o buraco A gasolina ultrapassando oito reais Ninguém consegue comprar o arroz, o feijão, o café no supermercado A educação abandonada Um governo negacionista Que atrapalhou a estruturação do enfrentamento à pandemia E agora, depois do quinto ministro da educação nós temos o ex-ministro na cadeia Nós estamos falando de um governo corrupto Que não dá conta de tocar as políticas públicas Que não ajuda o povo mais pobre desse país Que desestruturou a assistência social É disso que nós estamos falando Do pior presidente da república da história do Brasil Tá na hora desse país acordar Dia 2 de outubro Bolsonaro vai ser derrotado E a prisão do ministro Milton Ribeiro é só o primeiro passo Bolsonaro vai perder Os ratos vão pra cadeia A história desse país vai virar